Ei, olha eu aqui de novo. Oi. E aí, tudo bem? Aqui vai ver você. E aí? Tudo bem. Aqui, aqui onde eu tô, tá tudo bem. Ah. Aparentemente eu tô só. Aparentemente você está só. É, aqui é um... Ah, ele é uma caixa em pé, gente. E eu sempre olhava de longe. Aqui é uma... um lugar... Tem vários andares e as pessoas moram amontoadas, igual a formiga. <risos> Não é? É igual a formiga, a formiga, só que a formiga é para baixo da terra, aqui é para cima. Nossa, mas a formiga faz estruturas muito bonitas, estruturas coletivas muito bonitas. É, aqui é meio quadrado. <risos> Deve ser mais fácil. Ah não, tem na memória do médio que a coisa aqui pode ser de vários tipos. É. Oh, e você? Aí também é assim? Aqui ah, não, é menos não, vertical. Você é. é, você mora num, num lugar. Casa Terre é o nome, é verdade. É, exatamente. Desculpe expor você. É, mas é um bairro. De causa ser assim, um bairro térreo também para preservar a vista de todo mundo, né? Poxa vida, que bonita educação. Ah, eu, acho bonito. Educação. eu, acho, eu acho bonito. Eu acho isso lindo, bonito. Educação é o princípio básico da convivência conveniente. O que é um princípio básico? Básico. O que é considerado básico? O básico é o essencial, não necessariamente o simples. Né? Quanto mais integrantes, da, quanto mais componentes, mais complexo é o, o conceito, o preceito, o feito e o pós-feito. E isso, arquetipicamente falando, é analisar as, os pormenores estruturais do que você está tendo como conjunto analítico, seja o tempo, seja o objetivo, seja uma história, seja um contexto, seja qualquer coisa. Qualquer ponto de A a B pode ser considerado um arquétipo. Qualquer ponto de C para D, D para E, tudo pode ser considerado um arquétipo desde que represente um padrão e desde que represente uma estrutura a ser uh, coordenada. Como tudo que existe tem uma coordenada, está em algum lugar, ou em muitos lugares, transados, não é nem trançados, é transados. O que isso significa? Isso significa que tudo que você imagina sendo algo é, vem de algum lugar. Uau, que profundo, né? Mas é isso aí mesmo. Por exemplo, eu estou feliz por causa da sua frase feliz. Se você está feliz por causa daquilo, a causa de algo interage com um aspecto, um estado. Se é um estado, é um lugar se é um momento, é um estado. Se é um momento que pode ser analisado em camadas, nós temos inúmeras camadas, inúmeros momentos, inúmeros estados, inúmeras qualidades que podem ser julgadas. Se tem uma qualidade que pode ser julgada, eu tenho vários lugares em um emaranhamento transante. Né? Porque não é trançado. Porque o trançado não perde a identidade. Já o transado é misturado, totalmente misturado e indistinguível. Eu prefiro transado do que simbiose. Se fosse o marabô, falaria simbiose. Mas transado é a mesma coisa. O não acha? Então seria transado quando numa, numa, numa tapeçaria, como num tapete? Aquilo forma. Isso, um tapete. Era linha. Antes Sim. era linha, agora é tapete. Ah, tem um padrão ali. É assim como no estado qualificado. Sim, mas aquele padrão ali é formado por, por linhas que vem na vertical e na horizontal, no, no, num certo padrão arquetipal, exato. É, é ou foram Em várias camadas de tapete, né? Lu? no muitas formas e fórmulas e padrões e condições e fatores. Só que parar de algo fora é fácil. Ah, é o fubá, viu? <risos> eu sei, eu, <risos> esqueci, eu, fubá. eu esqueci de, dizer, de, de te falar também. É. é nóis. Então, se você, você se percebe em um problema... Você precisa analisar o problema. Sabe como você é um ser humano e está vivo? Vivinho da Silva? Você, como um representante humano, tem acesso a toda a história da humanidade, subjetivamente falando, com a ideia de que isso está no passado. O passado não existe para existir ele tem um estado de qualificação ele tem um lugar, então o passado está em algum lugar. Alguns falam que é o memorial da humanidade, outros falam que são os campos mortos, outros falam um monte de coisa. E, sinceramente, não importa o nome que você dá, desde que você saiba que é um lugar. E, para a existência, ao contrário do que você pensa, um lugar é como para aquele namorado jovem, quando os pais da sua namorada maior de idade vão passear. E a namorada diz, estou só, venha aqui. Não há distância. Não há distância para esse namorado. Ele vai de encontro a sua namorada, não importa onde. Para a percepção subjetiva... É parecido. O lugar não importa aonde. O que importa é que há o desejo e a interação. Então, falando de outra maneira, o estado quântico e o momento quântico que acessam o passado traz um quântum relativo e ressonante. Quântico que eu falo é um arquétipo de quantum. Não é o mesmo quântico do estado quântico da física de partículas e da mecânica quântica de vocês. É apenas o um uso etimológico do prefixo e do sufixo e da estrutura da palavra. Tá bem, Mas o que ser? você quer dizer com o quantum? Que essa palavra é tão abusada... O é um, que é um arquétipo quantidade. de quantum? de quantidade, tá bom? Quantidade, uma é um pouquinho. Uma pequena quantidade, então. Tá. Isso, é uma, um, um, um pouquinho de espaço que é usado como referência da projeção presente de um passado. Tá. E tico, né, é de arquétipo, ar, arquétipo, arquétipo. De tipo, tipologia, quântico. Quântico. Tipologia, tipo, tipo característica. Sim, então o estado onde vai ser o estado onde temos um pouquinho de espaço que é usado como referência memorial do passado. Isso? Isso, isso. Por que um pouquinho? Porque é o quanto é usado. E quanto isso. de espaço existe? Infinito. Infinito. Ah. O espaço é, é lá como o namorado que não mede a distância. Ele só deseja. E esse é o pulo do gato. Do que eu chamo você? Juliana? Juliana. O que é o pulo do gato? O pulo do gato... Eu é o salto exatamente... quântico. <risos> Agora eu estou entendendo por que você está falando isso. É realmente. Realmente ficou aí com fico a confusa. Oh, é que eu estou... Eu sou novo aqui. Oh, é, que é, o seguinte, é o seguinte. Não senão vamos nos perder. Ó. Oh. <risos> O, o A percepção de lugar ou de distância ou de dificuldade vem de uma análise meio que topológica da situação, uma análise do ambiente ali, da dificuldade que vai ser chegar até ali. E essa espécie de topologia multidimensional que dimensiona os lugares para esse estado de trança, né? Trança, de, de interação, de esse estado de percepção, ela ela não precisa disso. Não há, há, há essa dificuldade quando falamos de subjetividade arquetipal, porque se uma criança que vocês nunca deixam de ser crianças, mas tem a ilusão de que sim se uma criança, ele, ela perde essa noção de, de criatividade e de facilidade, ela meio que bloqueia essa habilidade da criatividade e da facilidade. E se você tem isso atrofiado, principalmente na, na dimensão de percepção do passado, você foca na dificuldade. E todo o passado e percepção desse passado é muito difícil. E por que, que eu estou falando isso? Porque quando você tem uma visão focada na dificuldade, quando você vai analisar um problema, a, a ideia arquetipal desse problema o conceito arquetipal desse problema é, se torna extremamente rígido ao ponto de se tornar muito difícil o desmembramento das camadas para o entendimento dos fatores e dos conjuntos de dados que correspondem à estrutura do, do problema e a estrutura da problematização. E para piorar a situação, olha que notícia ruim, né? Para piorar a situação, você não consegue acessar por meio da facilidade facilitação as ideias que os outros humanos já tiveram sobre esse problema. Algo ou não mesmo, mas algo parecido. E não passa pela cabeça dos humanoides, humanídeos, os humanos, né? Aí, ah, questão de que eles já são e foram muitos. E a jornada da vida, dos seus 80, 90 anos aí, às vezes mais, às vezes menos, não é tão inédita, senão levado em consideração a singularidade existencial e a perspectiva singular de cada um no seu ponto de vista único. Fora essas questões que tornam a vida do ser única, as experiências enquanto ser biológico vivo aqui não são tão diferentes das experiências que o outro coleguinha passa. Ao mesmo tempo que a maturidade fisiológica chega, as etapas do ciclo da vida, do corpo, chegam, não sei se você já percebeu, Juliana às vezes a pessoa tem um comportamento que se espera certa maturidade da pessoa. O comportamento, muitas vezes, é resultado de interações de enzimas e processos hormonais ali na pessoa que deixam a pessoa em certos estados. Mas isso não significa que a pessoa tenha aquele estado de paz de espírito ou serenidade. Não significa que a pessoa tenha maturidade suficiente para corresponder aquele estado. E muitas pessoas que não alcançam a maturidade psicológica, mas alcançam a maturidade corpórea, entram em certos momentos de crise existencial. Porque o corpo é uma entidade e você representa o corpo através do seu estado. Por que eu estou falando sobre isso? Estou falando sobre isso porque sem o acesso ao memorial humano fica difícil viver com leveza, porque parece que os seus problemas são inéditos e se você não resolver, você estará corrompendo a sua espécime. E é uma crença generalizada, extremamente profunda, Extremamente difícil de ser acessada e exposta e agora podemos lidar com ela descaradamente, totalmente sem vergonha, com liberdade e satisfação, assim como um jovem namorado e sua namorada descobrindo os prazeres do corpo. Né? Ou, sei lá quem, né? tanto faz o, os seres em questão. Mas só um exemplo. Gostou? Este... Estou então, para uma de todos. Então, Fubá, a criança, já que a gente está falando de arquétipos e, e de, de, de, de coisas fundamentais, arquétipais, um, a criança, então, que o ser não precisa, é essa o que a crença que torna as coisas difíceis, inclusive difíceis para aquele ser que sai da zona de domínio pessoal dele, é a crença de que o ser precisa resolver os problemas da humanidade? Isso. É a confusão da representação arquetipal aonde ele acha que os problemas dele, se não resolvidos, são problemas da humanidade. Aí ele acredita que é um representante da humanidade, já que ele não tem acesso aos seus registros históricos subjetivos. Tudo Mãe... na vida é de mão dupla, não é? Sim. Uhum. Por que não? Um ser humano é único, maravilhoso, singular, especial, e ele não é plural, simples e igual. Essa outra face da moeda é tão importante quanto a outra, da singularidade e da especialidade. Se eu havia de mão dupla, essa outra fase precisa ser representada da mesma modo da mesma forma. Para representar isso, a minha vida, ao mesmo tempo que é especial, única e singular, ela é simples, igual e tranquila. E se é igual, muitos já viveram vidas como as minhas. E muitos problemas parecidos com os meus já existiram. E eu posso colher dados ali para solucionar a minha situação. Entendi, exatamente. Foi aí que eu, eu me confundi. Porque você disse que a confusão da representação arquetipal, onde o ser acha que os problemas dele, se não resolvidos, são problemas da humanidade. Mas onde eu me confundi foi porque eu faço parte do conjunto humanidade. Então os meus problemas... São problemas para a humanidade, talvez, a minha, a minha habilidade de humanidade. Lógico, mas para isso precisa não ter atrofiado a habilidade chamada facilidade. Ah, entendi, está certo. que aí eu expliquei lá do momento da infância, lá quando eu dei dois passinhos para o lado, dei a pausa, expliquei e depois voltei para a minha história feliz. E do uhum. casal de namorados lá, que, no exemplo, para dar uma aliviada nos, nas ideias dos campos. Entendi. Porque todo mundo sabe da facilidade que tinha quando era jovem e queria namorar. Essa facilidade é, é a fé que a gente precisa para facilitar a vida. Por quê? Quando você, por exemplo, você queria o lançamento de um livro interessante, você queria o um livro... Isso. Você desejava o livre, você tinha fé para o livro que chegar, não tinha? 100% Exato, é essa a energia da facilidade Então, eu dei um exemplo bem senso comum etc, porque não é difícil das pessoas lembrarem dessa, dessa... qual é a palavra? Já está tarde, né? Tadinho do cérebro do médico é... Otimismo a palavra, otimismo então, esse otimismo sincero, sem, quase que sustentado hormona, hormonalmente, né? esse otimismo sincero que, que, que traz a facilidade, a facilitação das coisas. E não é ao contrário do que possa parecer, não estamos minimizando ou negando problemas longe disso. É que muita gente já viveu, e uma vez que ela viveu aquilo e solucionou aquilo, ela é honrada quando você diz, obrigado, estou usando esse conhecimento a meu favor. A vida dela é honrada desse jeito. É uma saudação ao passado e aos ancestrais. E, infelizmente, o culto aos ancestrais, é, em muitas culturas, foi limitado. Em muitas outras, não mas em muitas culturas foi limitado. E não é os ancestrais que vão vir te ajudar no seu problema aqui e agora. São os ancestrais que deram a vida deles, prazerosa, tranquila, humilde ou não, para que muitos humanos tenham sustentação e a humanidade continue evoluindo, aumentando a sua complexidade e suas técnicas lógicas. Uhum. E tudo Mas, vivo, tranquilo. Oi? Os ancestrais não estão limitados aos ancestrais espécie humana, certo? Porque a vida nos une a todos. Então, a solução daquele problema pode vir de um ancestral, plantinha, inclusive, adaptações planetárias ah, é, é. inúmeras, certo? É, exatamente. Exatamente aí você tem aí, eu, aí temos um infinito né isso pode vir ancestral em qualquer e se, você mulher, analisar, e se você parar para analisar o que é o, a, o que teve mais tempo para testar na existência o teste erro o teste erro é natureza sim e as soluções da natureza são extremamente engenhosas Sim. E se você e... observar a natureza, há uma solução ali? Sim, inclusive natureza em termos universais mesmo, certo? Não precisa estar limitado a, a, a apenas esse, esse pequeno orbe. Lógico, além de também, também. Afinal de contas, né, se vocês acreditam no espírito chamado Fubá, que vem aqui falar no México, <risos> que nem mostra o rosto, não é difícil vocês entenderem isso aqui. Não é difícil vocês, vocês imaginarem uma solução vinda da natureza. Exatamente. Né? O que importa é o conteúdo. Isso, exatamente. Isso é o brilhantismo. E se você se importa com, com a forma você pode procurar outro conteúdo. Desculpe, às vezes eu sou bem sincero. Não, mas um tem algumas condições, existem algumas condições em termos da forma, mas é um pouco mais abstrato, certo? É o conteúdo estar numa forma ética, por exemplo, ou estar numa forma, a não sei, que respeite certos valores, certos direitos, etc. Então, existem algumas condições de formatação do conteúdo mas... Ah, sim, não. sim, sim, mas é piada. Não sei se você já percebeu que eu sou um ser pimpão. Pois é. Se eu não me divertir, a vida fica chata. Tem muita gente chata. Nossa, eu a nossa divertida tipo até não ver. Se eu não é, eu <risos> quero tipo chatinho, pessoas muito retrógradas. Eu não gosto. Eu gosto de viver bem. É certo. Bom. Espero que você também, né? Assim vamos nos dar bem. É, não. Diversão é sempre bom. Pois bem. É, diversão em, com respeito e amor. Isso, dentro da que é, formatação da ética, respeito aos direitos, etc. etc. Vamos já combinar que esse, esse, essa cláusula permeia todas ah, as. mas nós somos aqui situações. pessoas públicas, então temos sempre que lembrar. É a questão do arquétipo. É verdade, sim. É que a Tchuliana é uma pessoa pública. Se ela for contratar um plano de telefonia móvel, tem que colocar lá a pessoa pública embaixo. Uhum. E, e eu, Fubá também. Fubá da Silva. Fubá <risos> da Silva. É o nome que eu escolhi é um nome bem brasileiro. Hum, mas é, tudo é, isso que estamos eu fazendo. Eu um número ali mas tudo isso que estamos fazendo são estados quânticos, certo? Estamos pegando pouquinhos de espaço e usando como referências memoriales do passado. Exato, e projetando no futuro, que a gente ainda não falou do futuro. Também, digamos assim, é um estado memorial, certo? Exatamente, é um estado memorial atemporal. Sim. Porque se transduz através do tempo e te acompanha em sua existência. É, pois é, isso aí, isso aí que tem para hoje. Deixa eu ver se tem dúvida aqui. É, tem umas pessoas aqui com a dúvida. Acredita-se que os problemas pessoais são problemas da humanidade. Se dá pela ilusão de achar que tais problemas são inéditos? Então, era isso que eu estava falando para vocês. São inéditos e não são. Se você pega a lei do é e não é, você vive no pois é. Então fica mais fácil. <risos> Essa piada foi é sensacional. Como você ousa não rir? Oh, aí eu ri eu ri, me lembro o Baiano. ah então e você é pois é e tal aí se você vive no pois é você fica livre desses aspectos então o problema é meu é da humanidade é do passado não é um problema e se tiver aí uma estiração é, do passado dos ancestrais do futuro, do eu do futuro, da mediunidade, das minhas ideias, enquanto analiso o andar das formigas na árvore, não importa, importa se tem solução, se é idiota e, tem, e faz sentido, não é mais idiota. Isso é o complexo. É, é, isso é a, a, a síntese do signo do significado. Então, se você entende isso e começa a, a se apropriar das propriedades e das características, ao invés de se apropriar da, do produto ou do efeito, você começa a notar a composição das coisas e você começa a ter um estado contemplativo, existencial, e começa a notar que o seu silêncio, é, em certas épocas da vida, certas épocas da, da, da, da sua existência, é literalmente uma pausa para deixar a sua essência, o seu instinto, a sua história, enquanto espécime, falar por você. E não é porque você está em silêncio que você está omisso, Eu desejo pela solução ainda está ali. E o desejo, como diz a música do Racionais, é a força criadora. O desejo é o movimento. E se você muda isso, você muda a sua percepção do que é real. E a sua realidade com habilidade altera também. E não é uma força mágica incrível que vem do fundo do baú, das histórias ocultas da magia. Não, é terra a terra, é ali, dia a dia. É a magia da história dos avós que contavam a sua historinha para passar os conceitos e os conhecimentos subjetivos de signos e significados que acompanham você a sua vida inteira. É o formato, a forma, o conceito e o preceito, que dão um pós-conceito que fica impregnado nas suas estruturas neurais e, através da neuroplasticidade, se apropriam de novas interpretações em inúmeros fatores da vida. Então, feliz daquele que conviveu com os ancestrais e ouviu histórias, e ouviu piadas saudáveis e teve o conceito de tribo bem fundamentado para viver nesse mundo globalizado, dessa tribo planetária chamada humanidade. Bom, eu acho que acabou, né? Porque senão eu vou estragar isso aqui. Porra, o médio fala bem pra caramba. Eu estou aqui, nem trabalho. Esse aqui é o emprego dos sonhos. Eu venho aqui para ensinar, a coisa fui. É, tá merda. E é isso aí. Você tem dúvidas, ô, ô Guerra? Não, eu gostei, Fubá. Fubá da Silva, eu gostei. Fubá da Silva. Pode chamar só de Fubá, o sobrenome é muito importante. Vai abrir portas aí. Você não tem acesso a essas dimensões, né? <risos> É justamente essa leveza, essa leveza que eu venho propor. não é uma leveza discriminatória, assim, no sentido de dissociação da sua verdade, da habilidade. É a leveza que te traz o um subjetivo de maneira concreta, que traz o objetivo de maneira transparente, que traz a, a, a esse pós-conceito de maneira natural. E que traz a verdade como uma exposição de dados, sem a necessidade de pré-julgamentos ou costumes que proíbem você de viver. Parece tão óbvio, mas se você anda no ônibus, você já ouve uns 10 sem esse conceito. Infelizmente, para a minha tristeza arquetipal e para o meu... Yeah, vou me embebedar, fico triste quando eu percebo a ignorância. <risos> <risos> Mas embebedar para esquecer a tristeza uh, causada pela ignorância uh, também é um ritual ancestral. Eu sei, aqui é tudo ganhado. Eu não vou me embebedar, não é piada. Mas pode, isso que eu estou não posso não, é arquétipo de herê, dá licença, tem que respeitar a, a posição. É verdade, arquétipo de herê não tem idade para erê, mas bebe outro, bebe o um garaná. algo doce. Zero, né? zero, porque o médio não gosta de açúcar. Tem que respeitar o médio. Tanto. tô <risos> cheio de barreiras aqui, tá difícil a minha vida. Eita. Pois é, mas eu sou forte. Um suquinho então, Um suquinho. É. Mas eu só estou dizendo dessa, desse, desse ritual equilibrador de ao encontro de uma, uma coisa que traz esse sabor amargo da vida, se responde com uma coisinha, se pode responder com uma coisinha doce. e que Até todas é bom, as... porque aí te dá abertura para você ter acesso a solução. A solução. Uhum. Você pode ver que todo mundo cuida dos bêbados. E o bêbado sempre tem dinheiro para beber. <risos> ele não quer? Autenticamente ele pede pra tá? Deus. Eu queria vir, um para tomar uma cervejinha, uma pinguinha. Não vem? Vem? Ele <risos> me parece é nos amigos também. Vem. Não, vem até os coleguinhas. Não, mas é, é arquetipal e é desejo. É certo ou é errado? Não cabe a mim. Não, é a, a questão é, é sincero? É sincero? Exatamente. Então aí o movimento se realiza. Por causa da subjetividade arquetipal. Entendi. E aí encaixa, como você falou, que o desejo é a força criadora. E, a facilita... e a... o desejo e a habilidade de facilitação. E a partir disso vem o formato, a forma, o conceito e o preceito da magia do dia a dia. E o preceito que é. O seu a execução, né? Entendi. É isso, minha querida. Agora o médio precisa ver coisa da Chopi. Ah, <risos> Gratidão, Fubá. Ah, eu gostei muito de vir aqui. Fiquei com Deus. <risos> Amém. Ah.